Na Idade Média, aconteceu uma história que um homem, que ele era fiel a Deus, foi acusado de ter assassinado uma mulher. Mas, na verdade, o autor do crime era uma pessoa influente do reino. E, desde o primeiro momento, ele procurava alguém para poder culpar e ele, que era o verdadeiro assassino, sair livre. Era um homem muito influente, filho de rei. E o homem foi levado a julgamento já temendo o resultado, que era forca. O rapaz que foi acusado inocente. Ele era inocente. Mas ele sabia tudo que iria ser feito para condená-lo. E que teria poucas chances para sair vivo dessa história. Então, o juiz, que também estava combinado para levar o pobre homem à morte, ele simulou um julgamento justo. Fez de conta que estava sendo imparcial fazendo uma proposta ao acusado para que ele provasse a sua inocência. Então o juiz ele disse assim, eu sou de profunda religiosidade e por isso eu vou deixar a sua sorte nas mãos de Deus. Eu vou escrever no papel a palavra inocente e no outro papel a palavra culpado. Você pegará um dos papéis e aquele que você escolher vai ser a sua sentença. Porém as pessoas presentes reagiram surpresas com tal atitude, porque qual réu teria essa oportunidade? Então, as pessoas confiavam naquele juiz que estava julgando. Mas o homem que iria ser julgado, que era para ele escolher um papel, ele simplesmente pegou o papel e engoliu o papel, porque ele ouviu o juiz conversando com o culpado, dizendo que colocaria culpado, culpado em todos os papéis. E aquele homem orou a Deus e pediu a Deus uma direção, e Deus disse, engula o papel. E quando ele engoliu o papel, todo mundo ficou surpreso. E o juiz disse, por que você engoliu o papel? Como nós vamos saber agora se você é culpado, ou se você é inocente? E ele disse, é simples, o papel que eu engoli, ele vai dizer qual é o meu veredito, a partir do momento que vocês lerem o outro papel que ficou. E no outro papel estava escrito culpado. E ele disse, então eu engoli o papel inocente. E assim ele foi livre. Porém, embora ele sendo livre da forca, o julgamento humano, por não ter achado naquele período é, a pessoa que foi o culpado, ele sofreu muito pelo julgamento alheio. E aí, lá na frente, os anos se passaram, e foram passando, e ele passando por humilhações, porque as pessoas o julgavam com os olhos. E a palavra de Deus nos alerta para nós ficarmos atentos, para não ficarmos enfermados na fé. Então, e quando chegar alguém enfermo, nós sabermos receber. Diz lá em Romanos 14, porque um crê que tudo se pode comer. E o outro, que é fraco, come legumes. E o que come não despreza o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque Deus o recebeu por si. Então, aos olhos de Deus, Deus ele nos purifica, nos inocenta. Mas e aos olhos dos homens? Será que os homens nos veem como pessoas dignas e inocentes? E aí eu gostaria de falar do profeta Isaías. Deus chamou o profeta Isaías... E ele andou três anos nu. Isso mesmo que você ouviu. Sem roupa alguma. Nem lençol tocava no corpo dele. Porque Deus queria chamar a atenção do povo de Israel. E a nudez de Isaías escandalizava os mais religiosos daquela época. Porém, eles achavam que o templo iria protegê-los de alguma coisa má. Mas ele serviu um o templo mas não serviam a Deus. E nós, como cristãos, nós temos que ter cuidado, como Paulo disse, examinar a nós mesmos, e não julgar o outro pelo que come, pelo que veste, pelo que bebe, pelo que fala, porque Deus é quem chamou. E aí, na palavra de Deus, disse bem assim, no versículo 4 de, do livro de Romanos 14, «Quem és tu que julga o servo alheio?» Para o seu próprio Senhor, ele está de pé ou ele cai. É vontade de Deus se ele ficar de pé ou se ele cair. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Eu quero que você confere na sua Bíblia isso que eu estou falando. É livro de Romanos 14. E tem pessoas que fazem diferença entre o dia para o dia. E outras pessoas que não julgam. Ela acha todo dia igual. Mas cada um esteja ligeiramente seguro em sua própria mente. Ou seja, sirva a Deus com a sua fé. Cada um de nós somos diferentes um do outro. E nós temos que aceitar a diferença. Até os anjos são diferentes. A Bíblia diz que tem anjos que tem rosto de águia na mesma cabeça, tem um rosto de homem na mesma cabeça tem um rosto de leão e na mesma cabeça tem um rosto de cordeiro. Tem outro que ele é serafim, porém ele é o corpo coberto de olhos. Será que se um desses seres viesse falar conosco a respeito de Deus, nós acreditaríamos que seria de Deus? Então pense nisso, nós não podemos julgar quem é diferente de nós, porque quem habita nele não somos nós, quem morreu por ele... Não somos nós, mas sim Deus e Jesus Cristo que foi entregue na cruz por amor de cada um de nós. E hum. o Espírito Santo que foi dado a todos aqueles que crêem que Jesus é Senhor. Porque nesse mesmo capítulo diz que Deus Ele vai fazer com que todo o joelho se dobre, toda a língua confesse que só o Senhor é Deus. Então, nós não podemos ser juiz. Ou nós somos servos ou nós somos juiz, porque a Bíblia diz que Deus está perguntando, quem é tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está, em pé ou em pé? O apóstolo Paulo vai dizendo que cada um come, e o que come não se escandaliza pelo que não come, e vice-versa. Mas que o que come ou o que não come verduras, ou carne, ou legumes, nós não devemos nos escandalizar. Porque o escândalo, ele é do próprio homem. Então, nós vemos aí que antigamente as mulheres elas eram tratadas de formas piores do que o que nós sabemos hoje em dia. Na época de Jesus, quando havia algum caso da mulher ser assediada, ou mesmo que chegasse a algo mais grave, que era o, o rompimento da, do direito dela ser resguardada em seu corpo. É, os homens diziam que as mulheres eram amaldiçoadas porque estavam com o cabelo grande ou porque tinha um rosto bonito, e diziam que elas eram amaldiçoadas porque faziam o homem pecar. Mas Jesus ele veio anulando tudo isso, dizendo que o valor da mulher está em quem ela é, no caráter que ela tem. E aí, quando Jesus fala assim que um homem, quando ele pensa numa mulher em deitar-se com ela... Ele pecou contra Deus. Ele já adulterou só de pensar. Então, quem pode julgar tal coisa a não ser Deus? Quem pode ver isso no coração do homem a não ser o Senhor? Então, não nos escandalizemos com nada. Mas sim, devemos ter uma vida digna diante de Deus e nos unir a Deus. Porque Deus Ele não procura você pelo que você come, pelo que você veste, pelo que você bebe pela sua inteligência, riqueza ou força, mas Deus procura aqueles que o adora em espírito e em verdade. Não importa a vida do irmão, Deus te deu uma vida para cuidar dela. Cuide da sua vida com Deus e ore para que a outra pessoa esteja de pé diante do Senhor. Mas nós não devemos julgar. Quem pode... Dizer que algo é impuro se Deus o torna puro. Quem pode fazer com que o seu irmão se separe do amor de Deus? Se é Deus quem o justifica. Se é Deus quem o chamou, diz lá em Romanos 8, que nada pode nos separar do amor de Deus. Não tem diabo, não tem anjo, não tem inferno. E muito menos alguma coisa terrena que pode nos separar do amor de Deus. Não há nada que pode nos impedir de estar na presença de Deus. E esse homem a qual eu estou contando a história dele, que foi registrado na história, ele foi inocentado pela sabedoria que Deus deu para ele naquela hora. Os homens continuaram julgando ele. As pessoas via ele como se ele tivesse matado alguém. Então, as pessoas comentavam da bondade daquele juiz. Porém, quando... Acharam uma testemunha que disse quem era que havia matado. Então, o povo entendeu que é Deus quem justifica a cada um. Só que aquele príncipe ele não foi morto naquele momento, não teve o mesmo julgamento, não foi levado à forca. E aquele juiz corrupto, ele simplesmente também não teve sua sentença aos olhos humanos. Mas é Deus quem julga todas as coisas. E leia o livro de Tiago. Lá diz bem assim, se tu dizes que serve a Deus e fala mal do teu irmão, logo tu és juiz. Quem te fez juiz sobre o teu irmão? E aí Deus continua falando, se você julga o teu irmão, você está se fazendo doutor da lei. Você está julgando a lei. E quem julga a lei é Deus. Então, logo, você está ocupando o lugar de Deus. Então, não julgue e aceite todos como eles são. Aceita as pessoas que são diferentes de você. Esteja elas no lugar onde você congrega, ou se você não congrega, não julgue a pessoa se ela anda com a Bíblia ou não anda, se ela veste ou não veste, se ela come ou não come, se bebe ou não bebe, mas amai a todos porque a isso nós não devemos dever a ninguém, o amor. Que Deus te abençoe, fique com Deus, e eu peço para você conferir essas palavras na sua Bíblia, para que você entenda que não são minhas essas palavras, mas são do próprio Deus. Que Deus te abençoe e te use como um instrumento poderoso sobre a face da terra, amando e honrando e abençoando os seus irmãos e olhando com bons olhos, não como o homem vê, mas como Deus vê. Que Deus lhe conceda esse dom e a mim também, para que nós possamos olhar para o nosso irmão com os olhos de Deus. Fica com Deus.